Olá, estamos aqui com mais um Momento no Espaço Família, trazendo informações da psicologia para você e para a sua família. Então, estamos no mês de janeiro, né? e no mês de janeiro nós temos o janeiro branco. Você já ouviu falar sobre ele? Janeiro branco é que nem as campanhas lá do outubro rosa, novembro azul... E no mês de janeiro, nós priorizamos e trazemos aí a consciência sobre a questão da saúde mental. Né? Para fazer esse questionamento, como que anda a nossa saúde mental e emocional? Né? Pois a gente vê que necessita desenvolver uma cultura com maior qualidade na saúde mental. A gente fala das questões físicas, mas as nossas questões emocionais e mentais, como é que está? Né? Então, foi escolhido o mês de janeiro, porque normalmente é aquele mês onde a gente faz as nossas metas, as nossas reflexões para o decorrer do ano. É como se a gente começasse a escrever um novo livro, né? Então, seria o mês para a gente começar a pensar também e incluir nesse novo livro, nas nossas metas, para o decorrer do ano, a questão da saúde mental. Então, para a gente incluir assim, o que eu vou fazer de diferente, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar para que atenda a minha saúde mental. Então, a gente vai lembrar ali que pela Organização Mundial da Saúde, saúde mental, ela vem a ser um estado de bem-estar, no qual o indivíduo realiza suas capacidades, fazendo aí, dando conta do estresse normal da vida, trabalhando de forma produtiva e frutífera para conseguir contribuir com a sua comunidade. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre saúde mental. Né? Então seria a gente minimamente conseguir dar conta do estresse, da ansiedade, das cobranças né? e conseguir com isso ser produtivo, com isso conseguir corresponder às necessidades do nosso dia a dia. Mas e aí? E você está conseguindo fazer isso? Como que você se avalia na, no seu bem-estar? Está com bem-estar ou não muito? né? Como é que é a sua questão de, de capacidades emocionais consegue lidar com as suas emoções? Ou elas estão alteradas a cada momento, muito intenso, muito diferente, flutua, muda com muita rapidez, com muita facilidade? É, você vê que está conseguindo contribuir de forma frutífera com a comunidade, com aquilo que você deseja, com aquilo que você gosta, que está conseguindo exercer ao máximo das suas capacidades de produção também. Então, se você vê que talvez não é bem isso que está acontecendo, é momento de abrirmos para a reflexão. Então, o janeiro branco, ele vem para a gente começar a normalizar e retirar os preconceitos quanto à busca de ajuda. A busca de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque para nós é tão como ah, eu vou não marcar um médico, mas marcar um psicólogo, ai, acho que não. Marcar um psiquiatra, também não sei se vou, mas por que não? Né? Faz parte da nossa saúde como um todo, tanto quanto lá ir no, no, no dermatologista, num no cardiologista, normal. Mas então, para que a gente possa retirar esse preconceito, esses medos, esses receios e olhar para mim, para minha saúde mental, se eu preciso de ajuda, eu posso buscar. Eu posso ir sem receio, sem medos e começar a priorizar aquilo que é bom para mim. Se determinada situação não é saudável, minha questão é emocional, eu posso dizer não. Eu posso começar a me posicionar, levando em consideração as minhas questões emocionais também. Então, se você percebe alguma dificuldade na sua saúde mental, procure ajuda. Se abra a essa possibilidade, porque a gente não precisa permanecer no sofrimento. Se eu estou sofrendo por alguma situação, eu não preciso permanecer nele. Existem inúmeras possibilidades da gente resolver, da gente lidar com esse sofrimento. Se precisar de ajuda, então procure um profissional da área de saúde mental. Também me coloca à disposição lá nas minhas redes sociais, psicóloga Gisele Fuchs, para que se você tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento ou até sugestão ainda de temas para a gente conversar aqui no espaço Famílias, me procura lá e com a gente conversa lá. Tá ok? Então tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.